E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigadão na área E cara, no estilo de vídeo Muito, muito diferente Nós estamos agora, eu aqui e o Netinho Deixa eu virar a câmera aqui, ó E o Netinho indo trabalhar nesse exato momento indo fazer um, um job aí nosso e a gente pensou, né, cara a gente, né, de vez em quando deixa de gravar vídeo porque tem que fazer outros compromissos e por que que, a gente não de... por que que a gente não pode, na verdade, gravar o vídeo quando a gente vai fazer esses compromissos, quando a gente tá indo, né nas viagens, aí que surgiu a ideia de fazer esse estilo diferente de vídeo um vídeo gravado aqui nessa viagem é um vídeo meio gambiarra <risos> é meio gambiarra eu queria que vocês vissem como que a câmera Está conectado aqui no carro, mas enfim, não, não, não, não importa né, não é o assunto do vídeo de hoje Mas cara, vai ser um pouco complicado, vai ser legal, vai ser divertido Eu quero saber de vocês no final o que vocês acharam desse novo estilo de vídeo aqui De jogando Clash Royale, porque eu vou ligar o Clash Royale aqui já vamos ligar o 3G Enfim, vamos tentar jogar as partidas aqui no carro e eu quero saber o que vocês acham dessa nova modalidade Pessoal, seguinte... É, quem vai decidir o nome desse quadro, dessa série aqui do canal, de jogando aqui no carro, vai ser vocês. Então deixa aqui, sejam, sejam bem criativos aqui nos comentários aqui embaixo. Deixe algumas sugestões de como pode ser o nome dessa série de jogando no carro, jogando aqui, dirigindo no motório. Nós acabou que a gente vai botar um sozinho aqui, ó. <risos> Uhul! Mas enfim, galera, eu vou ligar o Clash aqui, nós vamos começar a jogar esse negócio. Esse negócio chamado Clash Royale. Já falou que sei? Botei pra gravar agora. A gente não sabe como tá funcionando o som. Como que. Como que. Como que tá a qualidade do vídeo. Mas enfim, a gente vai ver depois, né? A gente espera que seja razoável. Acabei de ligar o Clash aqui. Vamos começar então abrindo esses baúzinhos de prata aqui. 79, cabana de go... Go... Cabana de Goblins. Bárbaros. Opa! A tela se foi, calma aí. Vamos mais um baúzinho de prata agora. 67 de ouro. Tá, tá numa tressecer agora do tamanho do monte, calma aí. Tá um buraco, um, um buraqueiro, um buraco, sei lá, estamos numa rua cheia de buracos, mas enfim, já estamos chegando na BR, vai ser doido. Bom, acho que a gente saiu aqui da rua buracada <risos> enfim, ó, veio o corredor aqui no baúzinho de prata, espírito de fuego e tá tudo certo, beleza então. Eu acho que eu vou eu usar... Eu sou o fuego, okay? <risos> Neto fazendo a trilha, a trilha de fundo aqui do, do vídeo Enfim, galera, vamos então usar esse deck aqui Eu, ainda, eu já posso melhorar o meu corredor Você acha, Neto, se ele é bom em vídeo hoje ou não? É corredor? É, aqui no carro Vamos, vamos, vamos então melhorar o corredor aqui no carro. Acelera aí, Neto. Né? <risos> vamos melhorar então esse corredor aqui. Tomara que esteja gravando que a gente usa esse vídeo. Porque se a gente não usar esse vídeo ou ter melhorado o corredor, eu perdi um vídeo. Mas enfim, não vamos acreditar nisso. Vamos acreditar que tá tudo certo, beleza? Vamos então melhorar aqui o corredor pro nível 8. No corredor melhorado pro nível 8, né? Uhul! Agora sim, bicho. Agora sim, deixa eu ver como que ficou aqui as configurações do corredor. É. Né? Legal, agora tá dando mais dano, obviamente, tá? Muito melhor esse corredor aqui. Então vamos puxar uma batalha aqui no carro, né? Acelera esse negócio, né? Acelera esse negócio. Dá uma buzinada aí. Vamos incomodar o pessoal no trânsito. Beleza, estamos jogando aqui com um cara que eu não sei o nome. Vou começar atacando a minha gangue de goblins aqui desse lado. Tomara que eu me dê bem nessa. Beleza, o cara tá com o mago elétrico ali. Nível 2, eu também tenho mago elétrico nível 2. Então acho que vai, vai cair... Vai acabar sendo bom para nós, beleza. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. A gente vai conseguir alterar o um cara legal, eu acho. Beleza, não quero nenhum tapinha desse. Opa, muito bom, muito bom. Por enquanto, tá tudo certo. Deixa eu regular aqui a câmera novamente. Vai ser bem complicado, galera. Já adianto para vocês que vai ser bem complicado jogar aqui, mas tranquilo. Vou dar um zapzinho desse morcego aqui. Zapzinho demorou 30 anos para sair, mas tudo bem. Conseguimos ainda. Dá algum jeitinho nesse coisa dele. Aí é, tu vai regulando aí, né? Tu vai regulando aí que eu não consigo, eu tô jogando aqui, senão eu não consigo prestar atenção muito. Beleza. Beleza. O cara tá com um zapzinho ali na minha gangue. Matou a minha gangue. Aí tranquilo. A gente deu dano, o cara não deu dano ainda na gente, né? Já levamos bastante da vida dele, da torre dele. Isso que importa pra gente até o momento. Eu comecei tacando o meu maguito eletriquizito. Beleza, ah, então mais... ah, sim, enfim não sei como que vai ser, qual que... se o bebê dragão vai ganhar, se o seu mago elétrico vai ganhar, enfim, vou tacar minha peca aqui na frente, peca tacada, vou tacar os servinhos aqui também, esse cara vai vir com tudo pra cima de nós, mas eu não sei, beleza, beleza, beleza, a gente defendendo o... Ele, o bebê dragão vai dar um hit ainda, beleza, deu um hitzinho, tranquilo por enquanto. Vou tacar agora a bandidinha. Vai lá, bandida. Bate pelo menos uma vez, bandida. Pelo menos um toquezinho. Eu acho que ele vai usar o que? Mago elétrico para defender? Beleza. Ah, a bandidinha ainda vai bater ainda. Uhul! Tá dando certo, né? tá dando certo. Estamos conseguindo aqui. Tá dando certo. Vou ser obrigado a tacar aqui a minha ganguezinha. Só para distrair esse mega servo dele aqui. Opa, vou tacar o meu corredor. Corredor tacado, ele tá com a bruxa dele lá atrás, beleza. Vou tacar uma bolinha de fogo aqui para pegar em toda a galera junto, reunida e misturada. Tá aqui, vou tacar meu mago elétrico, beleza. Mago elétrico tacado, vou tacar minha peca aqui nesse cara aqui, nesse cara chamado Mega Cavaleiros. Cavaleiros, beleza, tá aqui. Cara, por enquanto nós estamos indo na melhor, tamo na melhor, tamo na melhor, isso que importa, isso que é bom. Vou tacar também os servinhos aqui, só pra poder parar. Opa, opa, opa Calma aí, calma aí, calma aí Vou tacar mais um mago elétrico aqui atrás E, mano, falta pouco pra gente derrubar a torre dele Eu acho que uma bola de fogo vai Vou tacar o um corredor aqui E uma bola de fogo, eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar liga Opa, vai, corredor, chega uma vez Chegou, vai dar liga, vai dar liga Vamos ganhar, vamos ganhar Uhul, moleque, no carro, Neto né? Dá uma, Neto, comemora comigo, poxa Comemora comigo, poxa Ganhamos aqui a partida, a primeira partida ganhada com sucesso Suei, tá calor, né? Dá pra dar uma ligada aí ar condicionados Vai fazer barulho, então descartas Tranquilo, então, estamos subindo de troféu aqui Vou jogar mais uma, vamos ver o que a gente consegue fazer Estamos chegando de novo contra um cara que eu não faço a ideia de como pronunciar o nome Mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo Eu vou começar, já que vai vir o zap na próxima carta Começar atacando o corredor aqui Já pega o zap Mano, tô... eu nunca tinha jogado no 3G, galera Nunca tinha jogado Vou tacar um zapzinho aqui Nessa Horda de servos Opa, calma aí Me errei aqui, me errei aqui me errei aqui me errei aqui Ai, ai, veio um ainda Ai, calma aí que eu vou levar muito dano agora Calma aí Ai, ai, calma aí que eu vou levar muito dano agora Muito dano Muito dano levei Beleza Tranquilo, paciência O jogo não acabou ainda Vou começar atacando a bandidinha aqui Junto com a Mago Elétrico Se ele tiver uma bola de fogo Ele me lasca a vida não, ele não tem balde de fogo, mas eu tenho E eu vou dar um jeito de acabar com a raça desse mago Beleza, a gente deu um dano bem parelho nele agora Ficou bem parelho, tá tudo certo então por enquanto Eu acho que esse mago aí não consegue dar nenhum hit na torre Pelo menos eu espero que não Ele já vai jogar o foguetão Eu considero isso uma coisa não muito certa Porque a partida não está acabando ainda Mas enfim, cada um faz o que quiser com o seu jogo, não é mesmo? Ele vai deixar, será eu levar aqui a torre dele? Eu acho que vai deixar eu levar a torre dele Deixou, obrigado querido, obrigado ela tacou uma horda ali de um corredor que já tá quase morrendo Tudo bem Tudo bem Eu acho que eu vou fazer o que? Eu acho que eu vou tacar aqui a minha gangue de goblezitos Gangue de goblezitos Beleza, vou tacar aqui O meu mago elétrico Vamos ver o que, que ele vai vir pra cima da gente Eu podia ter esperado um pouquinho, o mago elétrico não precisava ter tacado Mas enfim, taquei Já era Já Elvis Mano, ah, naquela fornalha, eu tô afim de tacar uma bola de fuego nela. Que eu odeio fornalha. Odeio. Beleza, o cara tá com esse aqui. Eu vou tacar a aqui. Beleza. Se ele tacar tá a de servos, a gente. A gente faz o quê? Não sei. Calma aí. Calma aí, bicho. Calma aí, bicho. O que você tá querendo dar dano aqui na minha peca? Mas a minha peca tá muito forte, bicho. Vai ser uma boa agora. O que que esse cara tá fazendo? Alguém me explica, mano. Alguém me explica o que esse cara tá fazendo? Vou tacar uma bola de fogo aqui. Nessa horda dele. Ah, chega, chega, chega. Dando, dano, dano, dano, dano, dano, dano, dano, dá dano, dá dano, Beleza, deu dano. Não mais. Ele deu mais dano na gente, né? Mas enfim. Paciência. Vou tacar a peca novamente aqui. A bandidinha foi pro outro lado. Isso é bom. Vou tacar também mais. Isso que importa O oh, oh, meu corredor, meu corredor não conseguiu passar da PECA, galera Isso é muito doideira Beleza, vou tacar uma bola de fogo aqui nesses dois Vou tacar mais um Mago elétrico aqui Beleza Beleza, vou tacar um zap aqui nessa galera Zapzinho dessa galera aqui Já vou botar a P.E.K.K.A novamente aqui na frente Deu morte súbita Mas eu acho que a gente consegue talvez levar essa eu, vou, eu não vou tacar a, a bola de fogo ainda Por causa da horda de servos Mas eu vou tacar agora a bola de fogo Eu acho que nós vamos levar Eu acho que nós vamos levar de novo, no corredor nível 8, mano Muito bom Cara, eu tô gostando de gravar aqui no carro que tá dando certo, mano Tá dando certo aqui as batalhas As gameplays Mano, show Muito bom Muito bom mesmo Cara, pior que deu certo ainda as nossas batalhas aqui no carro. Muito divertido, muito legal gravar aqui, né? Se mexendo, enfim, o carro balançando e tudo mais. Achei uma ideia muito, muito, muito legal de vídeo. Aqui eu acho que nós somos os primeiros a estar fazendo isso no Clash Royale. Aqui, então, isso é muito legal, cara. Deixa o seu gostei se você gostou muito dessa ideia, desse vídeo diferente de Clash Royale. Tem alguma coisa pra falar aqui dentro né, pro pessoal? Alguma coisa muito? Fale, fale agora. Dá like. <risos> Esse meu primo é fantástico, gente Olha o que ele pediu pra vocês Uma coisa tão simples de fazer, né? É deixar o um likezinho no vídeo Isso é muito simples Também se inscreva se você ainda não for inscrito Um beijão no coração de vocês Ah, não esquece de deixar aqui nos comentários o nome da série, beleza? Beijão e valeu!